Deus, amém? amém. Você que está aqui, você pode aplaudir o Senhor, você pode encher o seu de ar e Glória a Deus, aleluia. Louvado seja, agradecido seja o nome do eterno, amém. amém. Glória a Deus, amém. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, Deus abençoe a cada um de vocês ricamente né? e a todos quanto vão estar conosco ao vivo aqui pelo Facebook, né, ou que vão assistir logo mais, né, depois que nós é, terminarmos a nossa transmissão, é né, outro dia alguém vai ouvir essa palavra, vai ouvir essa oração, vai ouvir a nossa voz, e eu quero desde já abençoar a sua vida, né, que a graça do eterno, a paz do eterno, a xalão do alto venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. É esta unção que nós estamos proclamando, proclamando aqui hoje, nesta quinta-feira. Né, nós estamos com essa proposta de estarmos né, com a nossa, continuando ungindo todas as quintas-feiras, o culto aqui, ungindo essa casa aqui de oração, ungindo a sua casa. né? você possa entender isso no seu coração da parte de Deus. você possa ungir a sua casa e proclamar lá na sua casa a Shalom. Eu proclamo aqui em nome de Jesus, né, a paz do Senhor sobre a sua casa, em nome de Jesus. Né? Por isso nós fizemos essa unção aqui, começamos o culto às sete e meia, e fizemos essa unção nesse entendimento. Né? Como o salmista né, disse no capítulo 4, lá né, é, no finalzinho, ele dizia Paz, em paz me deito e logo adormeço. Pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Se você está deitando no seu travesseiro, lá na sua cama, colocando a cabeça no seu travesseiro, e você não está dormindo, ei, deixa eu te dizer, talvez você não esteja em paz. Né? Talvez alguma coisa está colocando é, dúvida no seu coração, ou gerando alguma angústia no seu coração. Mas eu quero proclamar essa paz sobre a sua vida para que você possa deitar e saber que o Senhor está te assegurando, o Senhor é o teu seguro e socorro bem presente, em nome de Jesus. Ok? Então, quero gerar esse culto aqui para Deus, quero prestar esse culto aqui ao Eterno. Né? Eu quero convidar a Jaciane para estar aqui comigo, né? que ela vai estar é, gerando uma canção para nós daqui a pouquinho, depois da oração. Nós vamos fazer uma pegada direto, né? nós vamos entrar direto, então você possa é, se sentir abençoado, ou que está aí pelo, pelo Facebook, é isso, possa se sentir abençoado em nome de Jesus, né, vou tentar atualizar minha página aqui no, no Facebook, né, que o Eterno possa abençoar você em nome de Jesus, vou pedir a gente para passar para o lado de cá, para o lado de cá, a gente se antes, que dá, em nome de Jesus, Glória a Deus Daqui a pouquinho nós vamos gerar uma canção Eu quero antes De gerar essa canção Quero orar por você Então você que tem aí O seu pedido de oração Que você possa Mandar para nós Tem muitos pedidos Povo que trabalha na área Hospitalar Nós vamos estar orando Por você A gente não consegue aqui Deixa eu ver se eu consigo ver o nome de alguém. A Conceição deve estar por aí, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o nome de alguém. Eu não sei onde ver. Sabe onde ver aqui no... Não embaixo, né? Conceição é assídua lá. Conceição está lá. É isso? Hã? Amém. Glória a Deus. Dona Maria da Brã. minha sogra que está lá... Ah, não, ela está no... Essa ah, aqui é outra coisa. esse aqui, é o... aqui é outro negócio ali que... que entrou ali do lado ali. Né? Então quero orar por você, quero orar por, mais uma vez em nome de Jesus. Então quero convidar você para fechar os seus olhos, né, curvar a sua cabeça. Se você não souber o que pensar, pense em Jesus. Ok? Não souber o que pensar, pense em Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Se você for um pouquinho mais pentecostal, pense. Yeshua Hamashia, Yeshua Ramaxia, Jesus Cristo, o Messias, Senhor Nosso, Deus Nosso, Eterno, Bendito, Santo, Maravilhoso Deus, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Emmanuel, Deus conosco. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o derradeiro. Tu és aquele que há de vir e que nós, como igreja, o aguardamos, Senhor. Queremos te pedir que o sangue de Jesus, o sangue aspergido na cruz, faça valia sobre esta igreja e possa purificar todo o pecado, Senhor, para que esta igreja... Seja uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha, sem rugas, Senhor. Uma igreja santa e que esta igreja seja adornada para subir aos céus contigo, Senhor. Assim quando, quando o Senhor voltar, o Senhor possa encontrar fé em Vila São Luís. E assim, ó Deus querido, nos arrebatar junto contigo, como igreja gloriosa, subindo contigo, Senhor, tendo, ó Deus querido, a noiva e o noivo em núpcias, em nome de Jesus. Que essa igreja, Senhor, sinta o conforto do céu, o consolo, ó Deus querido, que vem de Ti, Pai da eternidade, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, assim como a vida de todas as pessoas que vão ouvir esta oração, e principalmente, ó Deus querido, aqueles que têm pedido, ó Deus querido, para nós, ó Deus querido, uma oração, Senhor, em nome de Jesus. Visita, o Pai querido, Marcos, a Márcia, ó Deus querido, visita, Pai querido, em nome de Jesus. O Giuliano o Pai, em nome de Jesus, visita, guarda, protege, fortalece, ó Pai querido, em nome de Jesus, Ó oh, Deus querido, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, o Dejaí, que já está em casa. Que o Senhor, Deus querido, teve todo domínio sobre as mãos dos médicos. Meu Pai querido, a operação foi um sucesso. Ó oh, Deus querido, que haja uma boa recuperação para a glória do Teu nome, Senhor. E que ele seja feliz na realização da Tua obra nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, Pai querido, o Senhor, oh, Deus querido, com a minha família que está lá em casa ser com Georgina, com Levi, com Jéssica, ó Deus querido, ser com o meu Pai, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os guarde, ó Deus, que o Senhor possa tocar em cada um e dar a paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, visita este lar que está conosco aqui representado. Cada um, ó Deus querido, que faz parte da membresia desta casa, ó Pai querido, em Vila São Luís, sejam ricamente, Abençoados com toda a sorte Da eternidade Com toda a sorte de bênçãos dos altos céus Com toda a sorte de coisa boa Senhor, que há nessa terra Porque a tua palavra diz Se nós crescemos, nós comeríamos O melhor desta terra E nós estamos aptos estamos, ó oh, Pai querido, abrindo A oh, Deus querido A nossa, a, a nossa dispensa Para o Senhor, Deus querido Dar para nós tudo quanto o Senhor Quiser nos abençoar Estamos abertos, oh Pai querido, para que o Senhor, oh Pai querido, pra, possa gerar na nossa vida tudo quanto o Senhor quiser gerar Em nome de Jesus, nós não rejeitamos as tuas bênçãos, Senhor Porque tudo que vem de ti, que és o Pai das luzes, é bom, é luz E nós queremos ser alumiados pela tua graça, pela tua bondade pela prosperidade que vem de Ti, porque a prosperidade que vem de Ti não tem nada a ver com dinheiro, Senhor. Nós já reconhecemos isso, que a prosperidade que vem do Senhor vem, tem a ver com o Teu favor, tem a ver com a Tua dádiva, tem a ver com a Tua bondade em abençoar os Teus filhos. E nós, como filhos, queremos receber tudo quanto o Pai tem para dar. Nós, ó Pai querido, estamos neste lugar para prestar um culto a Ti e abençoar as pessoas, ó Deus querido, que estão em casa, que estão aqui. Todas as pessoas, ó Pai querido, que ouvirem a Tua voz neste lugar, sejam, ó Pai querido, nesta hora abençoado com a Sua Shalom, que esta unção de hoje, Senhor, esta unção de paz, permeie o coração Ó oh, Pai querido, contrito a Ti, e todo aquele que estiver angustiado, ó oh, Pai querido, seja nesta hora consolado, confortado com o Teu Espírito, Pai, com esta unção que excede todo entendimento que é a Tua paz. Oramos, ó oh, Pai querido, acreditando o Senhor que tudo quanto nós temos vivido até então, não tem nada a ver conosco, tem a ver contigo, sempre foi por causa do Senhor, o Senhor criou os céus e o Senhor criou a terra, tudo o Senhor fez, inclusive a própria natureza glorifica o teu nome. E, ó Deus querido, é nesse reconhecimento que nós queremos, ó Pai querido, declarar o nosso amor por Ti e queremos cantar, ó Pai querido, para Ti uma canção que revela no nosso coração que sempre foi por causa do Teu reino, sempre foi por causa do Senhor. O Senhor, ó Deus querido, é digno. Talvez, ó Deus querido, nós não nos sentimos dignos, ó Deus querido, por causa da nossa humanidade. Mas nós queremos, ó oh Pai, querendo fazer valia do sangue e carnezinha esperdido na cruz, que Ele levou sobre si todas as nossas culpas, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Ó oh Pai, cura aqueles que têm que ser curados. Hoje, aquele que cura na alma, cura no espírito, cura no coração, cura na mente, cura no físico. Em nome de Jesus, receba, Deus, o culto que é para ti nessa hora. Em nome de Jesus. Amém? Amém e glória a Deus. Você que pode, você quiser, você puder ficar de pé, quero te convidar a estar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia Glória a Deus Vou iniciar Vou dar um clima aqui Só um clima para você entrar nele te oferecer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus, eu descobri que senti, senti eu nada posso fazer, é tudo sobre você. Senhor, vem, Senhor, vem. Vem sem demora, Senhor. Vem em direção à sua igreja. Porque é tudo para ti, Senhor. Santo Deus. Reconhecemos a tua santidade. Você, e queremos ser santos, como Pai é santo. Porque tudo é por causa do teu reino. Você é santo, santo, santo, Tudo por causa do Senhor. Santo, Santo. santo, santo. Tudo por causa é de Ti, Senhor. É tudo sobre você. Que o Senhor possa você, reconhecer. Você, a Deus Pedro, que nós não queremos nada, Senhor. Não queremos ser nada. Nós queremos, ó Deus querido, te adorar, a beleza da tua santidade, fazer valer o teu reino nessa geografia, Senhor. Por isso vem, Deus, vem nesse lugar, vem nas vidas, ó Pai querido que aqui estão. Vem na vida das pessoas, ó Pai querido que vão prestar dificuldades a ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Trabalha a água. Trabalha os subidos, Senhor. Vem, Jesus. Agora é o coração, a mente Hoje então, eu quero uma eternidade Mata retirada Parabéns, Jesus Parabéns, Jesus Vem Jesus vem Jesus vem Jesus osana, osana. Senhor, Deus Deus é bom em todo tempo, amém? Né? todo tempo, todo tempo Deus é bom, o Senhor é bom em todo tempo. É a Ele toda honra, toda glória. Fico muito feliz com Deus, querido, porque Deus Ele Ele prova, né, o Seu amor para conosco, em que nós somos chamados filhos. Dele né? e a gente fica feliz porque a, as pessoas às vezes usam um, um, uma palavra que me faz orar cada vez mais. As pessoas dizem assim, Deus está no controle. Já ouviu isso? Quantos já falaram isso? Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas usam essa palavra, Deus está no controle mas no fundo no fundo lá no fundo do coração quando o negócio aperta né quando quando né, né? vem alguma coisa assim a pessoa já fica como logo temerosa né então assim é exatamente né? as pessoas assim Deus está no controle mas aí o negócio vai apertando, vai apertando, vai apertando. Aí daqui a pouco mas não falou que estava no controle? Né? Não falou que estava no controle? Como é que você está desesperado? Está né? aí arrancando o cabelo, está né? desesperado? Fica tranquilo. Se você entende que Deus está no controle, você não pode estar tá dando... É, você não pode estar... Tá ditando, né? falando para Deus o que ele tem que fazer ou deixar de fazer na sua vida. Né? Se você está falando Deus está no controle, ele sempre vai estar no controle. A verdade é essa. Eu não gosto de usar a palavra Deus está no controle por causa disso. Porque se Deus tirar a mão desse negócio, eu não sei aonde vai parar. Se Deus não deter, né? não, não, não, não tiver o controle o mundo vira um caos. Se vocês lembram, em Gênesis 1, o que a palavra do Eterno diz é que Deus ele pegou o um caos e Ele colocou ordem no caos. Aonde havia trevas, Deus fez o que? Plus. Então, se você entende isso, você nunca vai poder tirar a ideia de que Deus esteja, que Deus não esteja no controle. Você sempre tem que ter a ideia. Não, Deus está nesse negócio. Deus está fazendo as coisas acontecerem. Deus está permitindo que as coisas aconteçam. Porque Deus quer sarar a terra. Né? Deus, quer sarar, Deus quer sarar a terra. E para Deus sarar a terra... Para Deus sarar a terra... Ele precisa ver o seu povo, que se chama pelo seu nome, fazendo o quê? Se humilhando, orando, buscando a sua face, né? se arrependendo dos seus maus caminhos, porque às vezes as pessoas buscam a face de Deus, mas não se arrependem dos maus caminhos. Não é isso? Então a gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos e entender que Deus está no controle que Deus, de fato, ele vai fazer as coisas acontecerem. Agora, verdade é que às vezes você né, toma as rédeas e você quer fazer do seu jeito, e você quer fazer do seu jeito, você diz, Deus está no controle. Se você estiver fazendo do teu jeito falando que Deus está no controle, eu vou dizer uma coisa, Deus não está não. Se você estiver fazendo do teu jeito, sem Deus estar na frente do negócio, sem Deus estar, de fato, te orientando, dando... Né, a direção para aquilo que você tem que viver e você diz que Deus está no controle é uma utopia da sua parte porque Deus só vai estar de fato no controle se você permitir isso e aí quando você deitar no travesseiro você tem que dormir se o que você está fazendo está tirando a tua paz eu vou ficar merecioso a, a respeito dessa fala se Deus está orando no controle da sua vida se Deus está no controle da sua vida em nome de Jesus. Deixa Deus ser Deus. Alô? Para de ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda para Ele reger ela, não. Quando você ajuda, você acaba atrapalhando Deus. Hã? Vai ajudar, acaba de ajudar, atrapalha. Hã? Tinha os camaradas que estavam pregando o Evangelho aí os... Os discípulos de Jesus falaram, Senhor Jesus, despede aqueles ali que aqueles ali estão vindo, e eles estão, mas eles não são do nosso não. O Jesus falou assim, deixa eles, né, quem não é contra nós, é por nós. Sim ou não? Quem não é contra, é por nós, mas tem gente que vai tentar ajudar Deus, e acaba atrapalhando Deus fazer a obra dele, na vida da própria pessoa Então querido, se você Entende isso no seu coração Não fica tentando ajudar Deus no homem Deixa Deus fazer do jeito dele Deus fazer do jeito que ele quiser fazer Você só A única coisa que você precisa É deixar Deus Ser Deus na sua vida E não E não deixar com que o Com que o com que, o, com que as circunstâncias te atrapalhem de reconhecer que Deus está no controle. Amém? Quero gerar uma palavra de controle <risos> nessa noite no seu coração, em nome de Jesus. Abra aí Lucas, capítulo 17. Né? Bem-vindo a todos vocês que estão aí pelo Facebook. Deus os abençoe a todos vocês que vão estar assistindo. Ah, esta palavra, né? esse culto, que o Eterno possa falar ao seu coração, assim como a todos que estão presentes neste lugar, eu quero te convidar a abrir a palavra do Eterno em Lucas, capítulo 17, uma passagem muito, muito conhecida, né? e que eu quero gerar aqui um entendimento de alguns aprendizados para nós gerarmos uma vida diante do Eterno, que venha literalmente... né? agradecer a Deus por tudo que Deus é, ok? Então, que você possa gerar no seu coração gratidão. Amém? Agradecidos sempre. Agradecidos sempre. Ingratos jamais. Agradecidos sempre. Ingratos jamais. Quero usar isso como um tema para nós hoje Lucas capítulo 17 A partir do verso 11 Glória a Deus Pessoal do Facebook Que pede oração Eu vou estar orando de uma forma né, é, Global Porque eu não consigo ficar Vendo quem está entrando Quem está pedindo oração Mas depois eu vou ver e vou orar Com certeza A partir do verso 11 de Lucas, capítulo 17, aleluia, diz assim as escrituras sagradas, assim diz a boca do Senhor, assim se expressa o eterno através da sua palavra, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiu-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, disse, vão Mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados. Verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, Levanta-te Vá A sua fé O salvou Bendito e eterno Deus Queremos colocar a nossa mente E o nosso coração diante de ti E declaramos que a nossa mente Está alerta E o nosso coração está receptivo E nós queremos ser ministrados Pela tua palavra Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo Muito Ó Deus querido, eu te peço que o Senhor possa calar a minha humanidade nesta hora. E que o Senhor possa revelar de Ti mesmo, através da Tua Palavra, tudo quanto o Senhor quer falar conosco esta noite. O Teu Espírito, que é santo, tem plena liberdade de agir entre nós. E falar o que o Senhor desejará falar. Porque nós estamos receptivos nesta noite para ouvir o que o Senhor tem para nós. Queremos, ó oh Pai querido, declarar que após termos ministrado por esta Palavra, nós queremos, ó Pai querido, mudar a nossa vida E não sermos mais os mesmos Se nós entramos aqui, ó Pai querido, uma pessoa Ó Deus querido, esta pessoa ó Deus querido que entramos aqui O Senhor não se agradou de nós Queremos sair daqui alegrando o teu coração, Senhor Queremos sair daqui novas criaturas Queremos, ó Pai querido, sair daqui revigorados Queremos sair daqui perdoados, lavados, remidos purificados e principalmente saímos daqui gratos a Ti por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor faz e por tudo quanto o Senhor há de fazer, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Muito obrigado. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Uma palavra muito poderosa da parte de Deus, porque... Eu quero que você tenha um entendimento que nós precisamos, sim, sempre agradecer a Deus. Sermos sempre gratos, gratos por tudo, gratos por tudo quanto Deus tem feito e por tudo quanto Deus tem deixado acontecer. Porque às vezes Deus deixa acontecer algumas coisas que é exatamente para provar a tua fé, para provar até onde você vai. Eu quero acreditar... Que nesses dias de pandemia... Deus está provando a fé de muita gente... Né? E muitas pessoas de fé... Estão mostrando ao contrário para Deus... E estão perdendo o que? É a fé... Vou repetir... Muitas pessoas... Que dizem que tem fé... Muitas pessoas de fé... Sabe aquela pessoa que você olha para ela... E a pessoa diz... Vai ter fé assim... Né? Eu lembrei de uma piada... Mas eu não posso contar... Né? Vai ter fé assim... Então, assim, essas pessoas, elas estão como? Estão perdendo o quê? É a fé. Pessoas boníssimas e pessoas que geram, inclusive, fé no coração das pessoas. Pessoas que geraram fé no seu coração. Pessoas que geraram fé no coração de outras pessoas estão abandonando a fé. Estão afastando da fé. Estão fugindo da fé por causa do meio. Por causa do acontecimento. Por causa das circunstâncias, por causa de problemas financeiros que as pessoas nessa pandemia foram acometidas gravemente de problemas financeiros, principalmente igrejas né, e, e pastores que, que vivem do ministério e foram pegos de surpresa, sim. E, e às vezes, queridas, as pessoas acabam né, recuando um pouquinho. Mas eu quero te dizer que você precisa agradecer. Ao Senhor, por tudo isso, Deus está provando a tua fé. Deus está te testando. E a tua fé, para você, eu não vou falar de fé, né? Eu só estou dando uma introdução falando de fé, mas eu não vou falar propriamente de, de fé. Mas eu quero deixar isso aqui claro para você, porque a fé é algo que você tem que trabalhar por ela. A fé, ela vem como um dom dentro de nós, porque o Espírito Santo te dá um dom de fé. Talvez aqui todos tenham fé para a salvação, mas nem todos que estão aqui tenham o dom da fé. Ter o dom da fé vai além de ter fé, ok? Vai além de toda e qualquer circunstância, você passa a andar por fé. Né? Porque o dom de fé, ele te aguça a isso. E aí, você não pode simplesmente dizer que tem fé ou tem o dom da fé e deixar isso barato. Você precisa trabalhar isso na sua vida. Você precisa gerar momentos de fé na sua vida. Eu acho que Deus tem feito isso conosco. Deus tem gerado momentos de fé. É você acreditar que as circunstâncias vão mudar e que as portas vão se abrir e que as coisas vão acontecer e que o um fulano vai ser curado e que, sabe... Ah, ah, ah, o fulano vai ser salvo que o fulano vai ser transformado que a família vai ser restaurada que o casamento vai ser restaurado pode acontecer o que quiser a sua volta que a tua fé você não larga ela você acredita até você morrer ou até Jesus voltar você precisa crer, você precisa gerar fé, e aí você precisa trabalhar isso, eu por exemplo eu quero trabalhar a fé de vocês quando nós terminarmos aqui a nossa palavra, eu quero gerar fé no coração de vocês. Como que, pastor, o senhor vai gerar fé? Eu quero gerar um propósito de 70 dias mais 7. Estou por que não é 77? Você sabe fazer conta? Então, 70 dias mais 7. Então, eu quero gerar fé no seu coração por que 70 dias mais 7? Porque é, eu havia falado para os irmãos que nós iríamos fazer o propósito de 70 semanas de Daniel. Amém, amém? E aí, como nós fomos provados em 10 dias, que foram os 10 primeiros dias que nós fizemos só o jejum de legumes com água, eu quero agora gerar fé no coração de vocês para nós gerarmos juntos 70 dias mais 7 de um propósito diante de Deus. Mas aí eu quero contar com você... Para vocês junto comigo... Então depois né, que nós fecharmos aqui a nossa, a nossa live ao vivo... Nós vamos estar gerando isso no seu coração... Gerando o quê? Fé. Amém? E você não acha que o que aconteceu nesse texto... Diante do contexto que foi lido... Se não foi algo muito poderoso da parte de Deus para gerar fé no coração de alguém. Porque o texto no finalzinho... Jesus vai dizer... para um o samaritano, um, um samaritano... esse estrangeiro... que voltou para agradecer... ele vai dizer assim... então ele lhe disse... levanta-te... vá... a sua fé... o salvou. Então... com certeza absoluta... quando esse moço levanta dos pés de Jesus ele levanta crendo muito mais do que quando ele se ajoelhou. Ele volta com muito mais fé, por quê? Porque a fé dele não só, a fé dele, a fé dele não só curou ele, porque quem curou ele foi Jesus com uma palavra, mas a fé dele fez o que com ele? Salvou-o. Então a fé dele foi muito mais aguçada. Eu quero acreditar, querido, que quando você entrou aqui você tinha uma fé. Mas quando você sair por aquelas portas, você vai estar mais. Não pode falar fezudo, não, né? Você vai, mas nem pesado também, não pode, né? você vai ter mais fé, muita fé. Eu não deu para fazer né? o negócio de ficar. Né? Mas enfim, você vai ter o quê? Muita fé. Você vai acreditar o quê? Mais! Amém? Mas para isso. Para tua fé ser aguçada, você precisa, a primeira coisa, a primeira coisa que você precisa é entender ser grato. Alô? A primeira coisa, tenha um coração grato por tudo que ele te fez. Tenha um coração grato. O verso 15, o versículo diz assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Aí no 16, ele continua, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Sabe, querido, eu acho que nessa estatística de, bíblica, né? Nessa estatística bíblica de Jesus, eu que estou falando isso aqui agora, de 10 pessoas, uma tem um coração grato nessa estatística desse texto porque eram quantos leprosos dez, dez leprosos quantos voltaram para agradecer não. nenhum porque o cara foi curado amém amém era é pegadinha né não voltou nenhum leproso mas voltou um camarada curado de lepra e não foi apenas um, não só o que voltou foi curado, mas todos os dez foram curados, então numa estatística de dez pessoas, um tem um coração grato, porque só um voltou para quê? Para agradecer. Mas eu quero, querido, liberar sobre a sua vida, que o seu coração vai ser tão grato a Deus, tão grato a Deus, tão grato a Deus, que Deus vai revelar muito mais para você nessa terra, ainda nesse ano. Você vai receber favor de Deus nessa terra, querido. Por causa de quê? Deus vai ver a gratidão do seu coração. Você vai ser muito grato a Deus por tudo quanto ele fez, por tudo quanto ele faz e por tudo quanto ele há de fazer. Amém? Então tenha o seu coração grato por tudo que ele tem feito. Inclusive nas pequenas coisas. Nas promessas de Deus. Naquilo que Deus te prometeu. Naquilo que Deus já realizou. Naquilo que é a promessa futura que você acredita. Você não perdeu a sua fé. Deus prometeu. O tempo está passando. Mas vai acontecer. Alô? Então você precisa acreditar nisso. E com o seu coração como? Grato. Acreditando assim, obrigado Deus pelo carro novo, obrigado Deus pelo emprego novo, obrigado Deus pela faculdade, obrigado Deus pelo filho na faculdade, obrigado Deus pelo filho convertido, obrigado Deus pela minha família nos teus pés, obrigado Deus por esta igreja estar tá grande, obrigado Deus por ter mil pessoas aqui em Vila São Luís servindo a ti nesse reino, Deus obrigado, e você começa a visualizar aquilo que é para você, Futurístico que você tem como promessa de Deus Você começa a ver isso Você começa a ser grato a Deus Agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito E por aquilo que Deus vai fazer Você precisa ter o seu coração Quer? Grato Agradecer O que? Às vezes as pessoas ficam pensando assim Mas como é que eu vou agradecer? Essa pandemia está assomando é? Como é que eu vou agradecer Tantas coisas difíceis na minha vida Agradecer se está tudo difícil. A felicidade parece que fugiu de mim. Como que eu vou agradecer se eu não consigo acertar o caminho? Né? Eu não consigo ir no caminho correto. Como que eu vou agradecer se eu não consigo andar no caminho correto e o lobo mal está querendo me pegar? Mas fica tranquilo, coisa fofa, porque o lobo mal está só na história de chapeuzinho vermelho, amém? Né? O caminho que tu tem que seguir é o caminho de Jesus. Amém? Não é o caminho da floresta, não. A não ser que for o caminho da rua florestal, o número 5, né? Aqui em Vila São Luís. Aí você pode ver que esse caminho também é bom. Amém? Glória a Deus. Mas deixando a mercandagem de lá, você precisa pensar no seguinte. Que o um caminho da felicidade tem uma placa. Diga o texto. Qual é o caminho da felicidade que tem uma placa? Qual é a placa? A placa está escrito Jesus Essa é a placa E quem vê a placa Escrito Jesus Não erra um caminho E aí querido, você Entende que em meio a circunstâncias Você consegue encontrar o que em Jesus? Você consegue encontrar a felicidade Você consegue encontrar paz Porque às vezes a felicidade sumiu de você Às vezes a felicidade deu pé de você Porque ela não está vendo a paz No seu coração Você está perturbado e aí como que você vai permitir que a felicidade se aproxima Se o teu, o, o, o teu, os teus hormônios, o teu gênero, o teu, sabe, a, a tua cabeça Você não consegue deixar a felicidade Quando a felicidade está chegando perto de você Querendo te dar um abraço Aí tu já olha para ela de cara feia Aí pronto a felicidade olha para essa tua cara feia, vai fazer o quê? Ó, vai embora. Então você precisa entender e você precisa sempre agradecer. Porque o é um coração grato, a palavra do Deus vai dizer que a formoseia é o rosto. Ou seja, você vai ficar mais bonito. Se você ficar bonito, olhar de cara bonita para a felicidade, o que, é que ela vai querer fazer? E você ficar perto daquele dali, que aquele dali é mais bonitinho. Alô? Alô? Você está aqui, amém, amém? Você precisa compreender para que, que você esteja com o seu coração, o quê? Grato. Só estar aqui nesse lugar, só por você ter levantado lá da sua cama, só por você estar tá enxergando meio embaçado, né? Que o João enxerga meio embaçado, né, João? Só por isso aí, João, só porque está enxergando de um olho só e ainda assim embaçado. O João deve ter 60% da visão do outro lado, né, João? Agradeça, que não é Totalmente que? Certo E a minha oração, João Que ainda esse ano Tu vai ser curado e você vai resolver esse problema de visão E outra coisa, João O Espírito Santo Ele está entrando na sua narina de tal forma Que a respiração está sendo curada agora O teu pulmão está sendo inflado E você não vai mais ter esse problema De respiração Em nome de Jesus Jesus Vai correr e não vai se cansar Eita Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Então querido, você não precisa Você não precisa ficar doente Você não precisa ser um leproso Para você ser curado E depois glorificar Deus Você pode glorificar Deus agora Você pode glorificar Deus Na saúde que você tem agora você pode glorificar a Deus no estado que você está agora, você não precisa ficar doente para agradecer a Deus, né, porque Deus te curou de alguma coisa, amém amém? Então você pode ser grato agora, gerar o seu coração agora, glorificar a Deus agora, inclusive crente, dá uma glória aí, vai Deus. Glória, glória a Deus, diga mais forte, diga mais forte, glória, glória, glória a Deus, agora diga mais alto, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Sabe, você pode glorificar o Senhor. Porque, querido, nem todos têm esse privilégio de estar dando glória a Deus. Muitas pessoas estão desviadas do caminho do Senhor e não conseguem glorificar a Deus por aquilo que Deus é. Amém ou não amém? Então você tem esse privilégio. Porque outros não têm. E outros não querem. Então, querido, você que quer. Aproveita Aproveita enquanto pode buscar o Senhor enquanto ele está perto Invocai o Senhor o Senhor enquanto se pode achar invocai enquanto está perto Alô? Não espera estar tá longe não Porque o um leproso aqui Ele viu Jesus lá longe A palavra diz assim Que eles ao longe Eles gritaram o nome de Jesus Imagina se Jesus estivesse numa distância que não pudesse escutar o leproso. Ia ficar igual mímica, né? E, e, e Jesus passando, né? E Jesus indo embora. E os caras... Da... Os discípulos até viram para assim, se aquilo. ali, é um culto pentecostal, né? Aleluia, oh Deus Tem nada contra PT com esse nome, professor Deixa eu batista tradicional Hoje Não sei se você está conseguindo entender Mas eles Clamaram o nome de Jesus Eles gritaram o nome de Jesus Falou? E Jesus ouviu Ei Você não precisa estar tão perto assim Para que ele te ouça mas quando ele te ouvir, você precisa correr para os pés de Jesus. Não foi o que aconteceu? Eles gritaram, né, os dez juntos, fizeram um coral de dez, né? Gritaram, Jesus! E aí Jesus falou, ó, oh, pode ir lá no sacerdote, meu irmão. Vai no sacerdote lá. E só eles irem em direção ao sacerdote, já foram o quê? Curados. E aí, aquele um, o que é que fez? Viu que estava curado, voltou para agradecer Jesus. Então, quando você ouve, quando Jesus ouve o seu clamor, o que você precisa fazer é correr para os pés de Jesus. Não é ir embora curado, não. Porque tem muita gente hoje, fora do Evangelho, que foi curado de câncer e não tem a salvação. Tem muita gente hoje que foi curado, que era paralítico, está andando e estão fora do Evangelho, porque não agradece a Deus e não estão os pés de Jesus. Tem muita gente querido, que recebeu a verdade, mas da parte de Deus e que estão longe de Deus porque não estão aos pés de Jesus, porque foram abençoados. E foram embora, igual os nove. Os nove foram embora. Mas um voltou e se prostrou ao pé de Jesus. Então o melhor lugar para agradecer a Deus por aquilo que Ele é na sua vida, é aos pés dEle. Alô? Não é agradecer de longe, não. Valeu, Jesus! Tu curou. Tamo junto. TJ! DJ... Valeu, Jesus! Tamo junto. TJM. E aí, ó. Foi embora, meu irmão. Então, o melhor lugar para você agradecer ao pai é o quê? É o espécie dele mesmo, não é? Amém? Então, querido, você precisa entender isso, porque a palavra de Deus, ela diz exatamente isso. Seja você hoje, querido, seja você hoje, e que você entenda isso, porque o melhor é estar perto de Jesus Cristo. O melhor é estar perto dele. O verso 16 diz isso. O verso 16 diz que ele caiu aos pés de Jesus. Na minha versão diz, prostrou-se. Alô? Ele reconheceu a soberania de Jesus, reconheceu o poder de Jesus, e ele veio e se prostrou diante de Jesus, no reconhecimento daquilo que aconteceu na vida dele, porque hoje a lepra tem cura, né? a Hansenise, ela tem cura, mas naquela época eles tinham que ficar fora da cidade, primeiro os sete dias, e o sacerdote ia lá, via se estava ou não purificado. Se a lepra curou, se não curou, ficava mais sete. E aí depois o sacerdote ia lá de novo. Se ele ficasse limpo, né, depois de 14 dias, né, ou 21 dias, e aí passando. Aí o sacerdote liberava, eles davam uma oferta que era para que a cura da lepra. E eles iam entravam na cidade. Fora isso, eles estavam literalmente à margem da sociedade, eles eram marginais. Alô? Entende marginal nesse sentido? Eles estavam à margem da sociedade. Eles não podiam entrar na cidade, eles não eram bem vistos. E na verdade eles não eram nem bem vistos por conta da lepra que estavam neles. Mas Jesus deu uma ordem. E eles executaram aquilo que Jesus falou. E o melhor lugar para você agradecer não é ir embora. É ir aos pés de Jesus, se prostrar e falar muito obrigado pelo que o Senhor fez. Amém? Glória a Deus. Uma segunda coisa, querido, que nós precisamos compreender é que você precisa... Vou ler como está escrito aqui, amém? É que às vezes eu escrevo... Eu falo em língua estranha, escrevo em língua estranha. Aí o negócio é... Escrevo em língua estranha. Ah, sim. Agora que eu entendi, irmãos. Aleluia, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Diga assim, diga assim, por favor. Todas as vezes... Todas vez. Não, não, não. Diga, diga, diga, diga. Todas as vezes... Todas vez. que eu estou na presença do mestre... Eu estou na presença do mestre... Tenho que reverenciá-lo Tenho que reverenciá-lo Todas as vezes que você Vem para casa do Senhor e você entende Que o Senhor está nesse lugar Amém. Amém. Você precisa se Prostrar diante Do Senhor Amém. Amém? Eu sei que aqui nós não temos O hábito, e é um bom hábito De ajoelhar né, E orar Se você tem esse hábito, faça isso Você não fica constrangido não pode chegar, pode ajoelhar e pode orar, amém? Orar de Deus. É porque o pastor às vezes chega e tem que fazer, ele tem que montar aquilo, faz aquilo e aí o pastor já, entra, já vai orando lá né, mas todas as vezes que eu posso né, talvez vocês nem, nem estejam aqui na igreja, eu estou aqui sozinho, eu me ajoelho nesse altar e eu oro a Deus oro a Deus pela sua vida, oro a Deus pela sua casa, inclusive oro a Deus pelos dois pedidos que vocês fizeram para 12 meses, né, que ainda é o nosso propósito de 12 meses Demora com você. Eu ajoelho aos pés do Senhor. Então nós precisamos sempre reverenciá-lo. É, é mais ou menos assim, querido, como, como por exemplo, se, se a pessoa fosse num tribunal. E aí quando vai no tribunal, está todo mundo sentado, aí vai entrar o um juiz. Aí alguém lá, né, o, o arauto lá, né, o, o guarda grita, Excelentíssimo Senhor Juiz Avara XXX. X, x. E aí todo mundo fica... De pé, que é isso? Isso é respeito Que honraria a quem está entrando Amém, Amém? Ou, por exemplo, quem já serviu o quartel né? Lá nas forças militares Eles trabalham muito essa questão da hierarquia Então, se o cara estiver sentado E vir passando um superior Ele tem que ficar de pé Se ele tiver com cobertura Ele presta continência Se não, faz posição de sentido Amém? Então isso é reverência A quem está passando por ter patente Ei, deixa eu te falar Nessa igreja Jesus Cristo é a maior patente E você não fica de pé Você fica ajoelhado Alô? Você quer reverenciar muito bem ele? Se ajoelhe aos pés do Senhor Se lance aos pés do Senhor Porque ele se prostrou né? Imagina aquele leproso é Vindo correndo E se jogando aos pés de Jesus Porque ele estava ali À margem da sociedade né? Já não via os seus familiares Há algum tempo né? Estava lá preso né? Mesmo estando em liberdade Ele estava, ele estava Preso à sua enfermidade mas agora Jesus Cristo o libertou. Jesus pode te libertar da sua enfermidade. Jesus pode te libertar das cadeias que te prende. Jesus pode quebrar os aguilhões de Satanás sobre a sua vida. Jesus pode quebrar toda e qualquer palavra contrária ao seu desenvolvimento e crescimento. Qualquer palavra de maldição, inclusive na autoridade que tenho no nome de Jesus. Eu lanço por terra toda palavra maldita que alguém um dia falou a teu respeito. Em nome de Jesus. Amém? Então você precisa compreender isso no seu coração. Porque você precisa reverenciá-lo. Acho que talvez seja esse um dos motivos das igrejas. Sempre estar tá mais cheia de mulher, né? As mulheres são mais inteligentes. Né? Sempre tem mais mulher nas igrejas. Por quê? Porque as mulheres são mais emotivas. Então para elas se prostrarem é muito mais fácil. Para elas chorarem é muito mais fácil. Né, o homem fica igual chorando, de, rindo de máscara né? Como é que ri de máscara agora? Agora é assim Maria se lança aos pés de Jesus, reverencia Jesus, coloca óleo, né, azeite, óleo, alabastro, do alabastro, né? Ela tira dali e derrama aos pés de Jesus. Sabe? Aquela mulher, por exemplo, do fruto de sangue, ela foi se rastejando até Jesus e encostou na ordem de Jesus. Quando Jesus pergunta quem é que tinha tocado nele, ela fala foi eu. E ela reverencia esse troço diante de Jesus. Então você tem muito mais episódios de mulheres se prostrando por conta de Jesus, inclusive nos nossos séculos, né? nos dias de hoje, homens. Mas os homens também são de Deus, amém, meu é? Os homens também são de Deus. Eles têm um coração contento a Deus, um coração grato a Deus. Eles têm um coração grato ao Senhor. E aquele que tem o um coração grato ao Senhor, reverencia o Senhor. Amém? Aquele que tem o um coração grato ao Senhor, se prostra diante do Senhor. Porque o um coração quebrantado Deus jamais rejeitará. Amém? O um coração quebrantado jamais o Senhor rejeitará. Quando as pessoas, elas vão a a certos lugares, né, tem pessoas que fazem diversos sinais, reverenciando alguma coisa. E às vezes as pessoas entram na casa de Deus, né? entram na igreja. E aí as pessoas entram muda e saem caladas. E acredita até que Deus está nesse lugar, mas não conseguem falar nada com Deus. Deus é uma pessoa interativa. Alô? É porque você não consegue acessar o Facebook de Deus. Você não consegue ac acessar o WhatsApp de Deus. Mas Deus está vendo o teu Instagram. Alô? Deus está de olho no teu Instagram. Tu pensa que Deus não leu o que você coloca no Twitter? Não. Né? Deus lê o mensagem. M mensagem, mensagem. É que eu não sei falar inglês eu só, eu só sei falar português E muito mal né? Deus está lendo lá o um é isso? Então que dirigia nessa terra Em nome de Jesus Você está aqui? Amém? Terceiro para terminar Terceiro para você, você Entender no seu coração Que você tem que ser sempre grato a Deus Jesus Está vendo as suas Atitudes de gratidão Acabei de falar que o senhor está vendo o Seu Instagram, viu? Jesus está vendo as suas Atitudes de gratidão Ué, pastor Pensei que era só falar Não é fazer Ele chegou e se prostrou Ele poderia simplesmente Ter dado um acenozinho para Jesus Ter dado um joinha E ter ido o quê? Alô, você está aqui? Podia ter dado um joinha e ter ó, e embora assim não, ele podia ter agradecido a Jesus desse jeito, mas ele preferiu chegar próximo de Jesus e agradecer, ou seja, ele mostrou com a sua atitude, ele mostrou o seu coração de gra grato ao Senhor pelo que o Senhor fez. Alô? Então as suas atitudes elas falam muito mais do que a sua boca. É por isso que o nosso testemunho não é o nosso testemunho de ficar contando as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Na verdade, o nosso testemunho é a nossa vida diante das pessoas olhando para ela. Quando eu passo na rua, vai aquele pastor, cara de minhota. Eu não gosto daquele pastor, nunca falou comigo. Nem me conhece. Baixinho, mentira. Você não quer que eu sou baixo? Mas eles falam. Graças a Deus que aqui não, né? Na Vila São Luís, até que eu fiquei feliz aí outro dia, que apareceu tanta gente. Eu falei, gente, não só tanta gente para vir nessa igreja para defender a igreja. Foi muita gente, né Aí? Muita gente veio defender a igreja aqui, eu fiquei feliz. Eu falei, meu Deus, Deus é bom demais, né? Então você precisa entender que a sua atitude, inclusive a atitude do povo da vila, foi muito legal a respeito da igreja. É a igreja cair na graça do povo. Porque se fosse outra igreja, né? Que alguém ligasse para alguém aqui e falou assim, ó, estou tentando entrar lá na igreja, lá. Alguém fala assim, estou então ao vivo, não adianta nada. <risos> eu falo assim, o microfone não adianta nada, estou ao vivo. Alguém fala assim, deixa levar tudo. É? Mas aqui não, aqui o povo vai defender. Né? Entende? Então você precisa, com a sua atitude, mostrar que você se importa. Alô? Amém, meu amigo? Então você, se, você mostra que você se importa, né? Você mostra que você, você é, agradece a Deus por tudo que Ele faz. E aí você faz o que Você sai lá da sua casa e você vem aqui para a igreja. Para quê? Com a sua atitude, agradecer ao Senhor. O seu ato, agradecer ao Senhor. Tudo que você faz a alguém, e quando você faz pensando que você faz para o Senhor... Você está agradando a quem? Ao Senhor. Nunca se entregou tanta cesta básica como agora, nesses dias. Muitas cestas básicas. Não, se não só. Aqui não, que a gente foi poucas. Mas em outras igrejas, muitas. Em outros lugares, muitas. Mas por quê? Por causa da solidariedade. Parece que o pessoal ficou mais né, emotivo, ficou mais... Né? Eu, eu não, não, não presencio mais Aquelas brigas nos trânsitos né? Quando a pessoa ficava Levanta a mão, o outro também levanta a mão né? O cara dá um dedo né? é, O negócio dá muito cara. Mas agora não, parece que o pessoal está mais né? Mais calmo Só aproveita o momento Aproveita esse momento E agradeça a Deus Alô? Amém ou não amém? Porque às vezes nós recebemos e nós não agradecemos né A gente precisa agradecer ao Senhor né? Tem pessoas que só querem receber Mas nunca querem, nunca querem dar Às vezes em casa mesmo né? Casais, família em casa Às vezes né, a, a mulher sempre colocou o prato de comida do marido Mas o marido nunca colocou o prato de comida dela Alô? Alô? Amém amém? A vez você degradinha, eu tô vendo já se revestindo né? A você também nunca colocou nada. Amém? Ah, mas você precisa ser o quê? Grato? Você precisa agradecer, retribuir o um favor. Né? Se estou te beneficiando, faça alguma coisa para beneficiar o outro. Se estou te ajudando, faça alguma coisa para ajudar o outro. Alô? Você está aqui? Amém ou amém? Então às vezes fica se degradando em casa mesmo. E por causa de, de coisas banais. Coisas, querido, que não vai nem. Que não vão nem. Olha, tem gente que briga por causa do papel higiênico. O papel higiênico nem reclama. Hã? É porque bota o papel higiênico virado para cima. Tem que botar o papel higiênico virado para baixo. É para o outro não ver. Ninguém é obrigado a saber que você fez o número dois. Alô? Você está aqui? É para você falar em casa, a gente adotou a duchinha. Um duchinha, olha. Você que é marido, fica, deixa. Coloque uma duchinha higiênica no seu banheiro. Você vai economizar dinheiro, muito, e você vai ouvir muito pouco a sua esposa reclamar. Viu? Usa duchinha. Deu um jato já era Alô, você está aqui Você não pode ficar reclamando Você não pode ficar sendo chato Por causa de coisas Que na verdade você deveria Agradecer É ter um coração grato Hã? Amém, não amém Porque alguém tentou te servir Porque alguém tentou te beneficiar Você precisa compreender isso no seu coração Em nome de Jesus E não ficar aí como o mandão Imperativo, né eu que faço, eu que sei. E às vezes não sabe nada, não faz nada. A única coisa que você precisa fazer é agradecer ao Senhor. É gerar uma forma de agradecer. Né? Eu já estou vendo aqui né? a esposa servindo a esposa e a esposa. Obrigado, meu amor. Né? A, a esposa, o esposo, o esposo lavando a louça para a esposa. E aí a esposa, ô oh, meu amor, obrigado. Depois eu te recompenso. Hã? Né? Amém, amém? É, quando a mulher chegar em casa, a roupa está toda no varal. É o sonho das mulheres. Né? As mulheres mulher sonham. Né? Você que é homem, as mulheres sonham. Eu sei o que é isso. Eu estou falando que eu, eu sei o que é isso. As mulheres sonham com varal de roupa secando, que não foi ela que pendurou. Né? Não foi ela que pendurou a sua cueca. Não foi ela que lavou a freada. Foi você que lavou. Né? Foi o banheiro já lavou logo. Não deixou a mulher passar esse negócio de vergonha. Alô? Você está aqui? Então você precisa gerar no seu coração o quê? Gratidão. Você tem que gerar isso no seu coração. Porque a gratidão vai gerar na sua vida o um favor de Deus. Amém? A gratidão e todas as coisas vai gerar na sua vida, o favor de Deus. Amém? Amém? Você precisa entender isso no seu coração. Eu vou tentar pregar domingo sobre fé. Não sei se eu volto aqui, mas fé tem uma gama de, de peso. Mas eu quero que você entenda que, que o seu coração grato aumenta a tua fé. Pastor, como assim? Só agradecer aumenta a fé. Vê o leproso foi curado, se prostrou, agradeceu, Jesus falou o que para ele? A tua fé. Olha como é que a fé desse camarada aumentou. Por quê? Porque ele não poderia ser salvo. Por quê, pastor? Porque ele era samaritano e a salvação estava para os hebreus, estava para os judeus e não para os outros. alô Ainda Paulo não pregou os gentios. Lembra que foi Paulo que foi o apóstolo levantado? Foi Jesus que estava ali, e Jesus estava pregando para os seus, quem era os seus. A palavra de João diz, vim para os meus, mas os meus não receberam. Ou João diz, veio para os seus, e os seus não receberam. Amaram mais as trevas do que a luz. Alô? Isso ele estava falando de quem? De Jesus, porque Jesus veio para os judeus mas eles não quiseram receber Jesus como Messias, mas esse samaritano aqui que foi purificado da sua letra ele foi até Jesus e não só bastou isso Jesus resolveu dar a salvação para ele talvez os outros nove eram da terra porque Jesus falou assim porque só esse estrangeiro que voltou Jesus ficou irritado, porque Jesus sabia quem eram aqueles outros nove. Jesus sabia. Jesus sabia que aqueles outros nove eram da terra, porque só esse estrangeiro voltou. Ah, é? Beleza, já que foi estrangeiro, que voltou, ele não merece não, mas vai levar. Levanta, porque a tua fé te salvou. Às vezes, você nem merece, mas só porque o teu coração grato, Deus dá. Na verdade, nós nem merecedores somos, né? Pela graça dele... É que nós somos salvos. Mas a dádiva dele vai depender da sua atitude de gratidão. E essa atitude de gratidão, ela vai gerar o favor de Deus. E o favor de Deus vai gerar fé na sua vida. Amém? Então, queridos, tenham o coração grato. Gratos, como eu disse, agradecer sempre. Ingratos, já. Mais, amém. Você recebe essa palavra como da parte do Senhor. Você pode aplaudir mais uma vez ao eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno. Você pode falar assim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que você seja grato em nome de Jesus. Né? Nós vamos fechar aqui a nossa nossa live. Né? Eu falei live, viu? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Tenha um final de semana abençoado, domingo nós vamos estar aqui mais uma vez às 18 horas, tá ok? Semana abençoada, em nome de Yeshua, Shalom, Shalom.